Então é bom dia, boa tarde e boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo o canal. Já que você está assistindo o canal, hoje eu vou mostrar para vocês onde vai ser minha casa. Porque por enquanto, se tá Esse aqui eu. Meu Esse é meu quarto. Opa, esqueci aqui. Meu quarto. Só. Capacete. Negócio, tá? aqui É porque antigamente a minha parede, minha TV ficou pra cá, por esse campo de parede aqui, vocês estão vendo? E aqui é o somzinho, que besteira. É o meu computadorzinho. Então, aí por, por enquanto eu vou mudar. Vou ir pra trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu vou mudar. Aqui nessa é área minha sala. aqui ah, não trás. Aqui eu vou mudar. Tá vendo? Aqui eu tenho chave que... Essa é a galinha, meu galinha que mora quase no sítio, né? Essa é a galinha. Ai, sai linda, saia, saia. Isso que eu vou morar aqui, ó. Vou morar aqui atrás, sozinho, na tranquilidade. Tá bom? Sim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui por enquanto eu vim pra cá. Aí o que que acontece? Aqui.. Vai ser minha sala. Bem aqui assim vai ser meu fogão. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui vai ser meu balcão com a minha pia. Vocês estão vendo, né? Balcão com pia. Aí aqui mais ou menos vai ficar meu fogão. ali de geladeira, mais outro balcão. Tá? Aqui outro balcão pra guardar as coisas. E aqui é muito de galinho. Meu Deus, o tanto. agora Mano, a gente estava aqui mais um dia eu estou falando: Olha, o que, que eu tenho que fazer? E eu descobri que eu queria adotar uma galinha. Calma, Gisele! Gisele! Gisele Crazy! Oi. Oi. Meu Deus, que. Não fica. Não é que eu Meu pai, ninguém está me falando aqui dentro. Eu tenho um ovo, entendeu? Aí é aqui. Aí tá. Aí mais um dia vai ficar minha TV. Aqui meu sofá e aqui vai ser é meu quarto, isso, meu quarto. Meu quarto eu já fiz maior porque mais ou menos aqui ficou meu guarda-roupa, aqui minha cama, por isso que eu deixei aqui essa tomada e essa você faz a cabeceira e coloca a cabeceira, aí a cama, aí é o que acontece? Tem tomada dos dois lados da cama, independente pra quem for dormir. Vamos dar aquela maciada na carne, né, Zoreba? Mostrar pra ele quem é que, mano. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro. Não Brincou com a pessoa errada. Aí aqui eu coloquei bem aqui, ó. Tá vendo? Mais tomada de cima que eu coloquei aqui, ó, por causa do meu computador. que os dois monitor. Se, obviamente, quando mudar pra cá, eu vou colocar três monitor. Aí fica tranquilo. Aqui vai ficar minha mesa, de monitor. E aqui vai ficar minha TV. a TV com o negócio, possivelmente e bem por aqui assim ó vem cá, drenei. ou um, mais um pouquinho pra cima vai ficar meu ar condicionado e aqui meu banheiro meu banheiro normal, vai ficar a pia o vaso, o box tudo tá certinho eu não lembro, a gente tá por lá até aqui eu tô mais acho que é tubulação do dreno e é isso, ó tá? essa vai ser minha casa nova por conta isso, né? Mas eu acho que vai ser da hora, porque uma coisa nova construir e tal. Então, possivelmente ainda duro e por sabe, se não se muito bom, mas possa segurar mais uns dois, 2 a 3 meses pra terminar de construir. Quando terminar de construir, eu começo a mais pra vocês. porque eu acho que, vai ficar muito bonitinho. Eu gosto muito. E olha o só bonito septuzinho é assim, então é isso para você que está assistindo e está acompanhando não esquece de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação e não esquece também de se inscrever no canal agradeço muito falou